Fala Arki, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre como arquitetar usando o mais especificamente fazendo uso de Redis. E a gente vai desde o básico, do comecinho ali do que é o Redis, para que serve o Redis, os pontos fortes, os fracos, para você tomar uma decisão acertada, Ark, em relação a, a decidir se vai usar o Redis ou outro tipo de, de banco não relacional pro seu cash, ok? E a gente vai dar alguns exemplos de como trabalhar com Redis, de como arquitetar com Redis. Então, bora lá! Arque, Redis é um dispositivo de armazenamento de dados, também conhecido aí como um banco não relacional, ou NoSQL, como todo mundo fala por aí. Mas o que é um banco NoSQL? Por que tem esse nome, Arque? eu te explico. Tem esse nome porque você não trabalha com as estruturas convencionais de dados, aquelas onde você tem um esquema, onde você tem tabelas, colunas, linhas, você não tem isso em bancos não relacionais. Pode até ter alguma coisa parecida, mas você não tem essa estrutura de relacionamento entre as entidades, entre as tabelas e tudo mais. E também não então, se tem em geral uma linguagem SQL, por exemplo, para você obter os dados, inserir dados, deletar dados, é um pouquinho diferente. Cada banco não relacional tem ali os seus comandinhos proprietários para trabalhar com ele. Então, para enraizar bem essa ideia, um banco relacional é um SQL, um Oracle, um Postgre. Bancos assim são bancos relacionais, bancos que você consegue colocar construinte de dados chave primária, índices, etc. Bancos não relacionais, ou NoSQL, tem outro formato, ok? Eles trabalham ali com estruturas de dados que são mais voltados para desempenho, performance, velocidade. Então, enquanto os bancos não relacionais são voltados para isso, os bancos relacionais são voltados para estruturar os dados, organizar os dados de uma maneira consistente, ok? trabalhar, por exemplo, com normalização. Em bancos relacionais, você tem vários níveis de normalização normalização. O que é normalizar aqui? Normalizar é você reduzir a quantidade de redundâncias, de cópias de dados e fazer com que os dados fiquem em grupos, que são tabelas no caso, que fazem total sentido para aquele universo de dados. Então, por exemplo, informações de cliente, você vai ter ali o nome do cliente, o código do cliente, algumas informações que são da entidade cliente. Quando você começa a falar de telefone, endereço, você já vai colocar em outra entidade e vai relacionar com o cliente. É assim que funciona num banco relacional. Num banco não relacional já é diferente. Você pode ter réplicas, pode ter várias vezes até a mesma informação duplicada, aí vai depender da estratégia de como você vai desenhar essa estrutura de dados, se ela vai ser mais voltada para seleção de arquivos, para obtenção de arquivos, ou para gravação de arquivos, então vai aí de uma engenharia de dados na hora de você é, projetar ali tua sua solução, e o que, que você vai colocar, se vai duplicar ou não os dados é, nas suas entidades ali não relacionais. Uma outra diferença bem interessante aqui é o seguinte, bancos relacionais, eles escalam melhor na vertical. O que, que é escalar na vertical? É colocar mais CPU, mais mais memória, é, aumentar a banda de rede, isso é escalar na vertical. Em uma máquina você coloca mais recursos, então você está escalando na vertical. E bancos não relacionais, Arq, ele escala melhor na horizontal, ou seja, você pode colocar mais máquinas é, ao invés de aumentar a quantidade de processamento ok? De processamento, de memória. Então, essa é uma das grandes diferenças e das mais importantes até na hora de se tomar decisão, Arqui, Você vai para o relacional ou você vai para o não relacional, tá bom? Muitas empresas, às vezes, têm ali limitação de hardware, de quantidade de máquinas ou de licença. Só que licença não é tudo, tá? Porque existem bancos open source que são gratuitos e extremamente performáticos, muito bons, como o Postgre mesmo, que é uma das minhas preferências na hora de desenhar uma solução. Agora, voltando para o Redis. O Redis, ele é um banco no SQL que trabalha no modelo pelo In-Memory, ou seja, ele, ele armazena tudo na memória. Ele tem como fazer uma réplica em arquivos, mas não é assim que ele garante as informações. Ele trabalha em geral com memória, ele garante o que está em memória. Nem sempre, vai depender muito da estratégia que você vai usar ali para fazer a replicação desses dados é, para arquivo, para depois, sei lá, se a máquina for desligada, não é que ela ligar, pegar aqueles dados de volta. Mas isso não é garantido, o tem uma periodicidade, tem uma certa configuração para fazer isso e automaticamente o desempenho cai um pouco. O Redis é feito para trabalhar em memory, é para você ter retorno rápido, resposta rápida, gravação e leitura rápida. E esse é o tipo perfeito para trabalhar com Cache. Por quê? Porque Cache, o objetivo do Cache, qual é? Você responder rápido. Você não precisar ir no banco de dados, ou não precisar percorrer todo um caminho para pegar um universo de informações e devolver para o teu cliente. O Cache é para encurtar o caminho. Uma vez que você já pegou aquelas informações, você segura em memória para ter performance na resposta. E com o que o Redis trabalha? O Redis, ele é um banco do tipo chave-valor. Ou seja, a gente tem aqui, do lado esquerdo, a chave, e do lado direito, o valor. Então a gente vai tendo aqui vários elementos, tá bom? Cada elemento aqui vai ter um nome e esse nome aqui ele não necessariamente precisa ser pequenininho, tipo o nome de uma variável. Ele pode ser grande, ele pode fazer sentido para o teu negócio, para tua aplicação. Então poderia ser, por exemplo, é, saldo do cliente X, extrato do cliente Y, é, feature table ABCD. Você pode colocar um nome comprido aqui, bem grande, bem longo, tá bom? Então Aqui você coloca o nome, a gente está colocando bem pequenininho aqui, mas, é, como a gente falou, pode -se ter um nome bem grande. E o valor, o que, que a gente pode colocar aqui dentro? A gente pode colocar string, tá? Você pode colocar aqui hash, e nesse contexto você pode colocar hashes bem é, detalhadas ali, você pode colocar tipo um JSON aqui dentro, É né? Tranquilo fazer isso. Você pode colocar aqui listas, e pode colocar sets. Bacana? Então... Esses são os tipos que você consegue colocar dentro do Redis. E tipicamente você consegue fazer busca nele pelo nome da chave para obter o valor, ok? Como a gente falou, ele é um banco não relacional, você não vai ter um select de chaves mas tem ali uma forma de você fazer um GET né, dentro do próprio é, Redis, usando ali a biblioteca dele, independente da linguagem que for, você vai conseguir fazer um GET por parte do nome da chave, por exemplo. Então você consegue selecionar ali um, um universo de, de registros, vamos supor que o nome de todos esses elementos aqui fosse iniciados, por exemplo, por é, cliente, né, ou código cliente, e na frente tivesse ali o um ID do cliente, para você trazer, por exemplo, dados é, relacionados a uma sessão daquele usuário em memória. É, é usado para isso também. E aí você consegue obter né, ou fazer uma limpeza do seu cache ali com base nesse começo, nesse início. Você pega todas as chaves que iniciem ali por code, cliente, underline, por exemplo. E antes da gente falar de fazer um desenho, de brincar aqui de arquitetar com Redis, vamos falar dos pontos fortes e fracos do Redis, em especial Arq. Isso é importante para ajudar você a tomar a melhor decisão é, antes de você escolher aí sua ferramenta de cache ou se vai usar ou não cache, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto forte do Redis e esse é um dos mais fortes de todos, é que ele é extremamente performático, o ARC. Ele é muito rápido, muito rápido mesmo, então vale muito a pena quando o negócio é performance. É tempo de ida e volta rápido, o Redis é perfeito para isso. Outro ponto muito forte do Redis é que ele é muito conhecido, muita gente utiliza ele. Ou seja, ARC, é, você vai achar material na internet facilmente, se tiver algum tipo de dificuldade, é, uma necessidade específica, você vai achar facilmente material na internet, né? É, então, assim, não só material na internet, como suporte, aqui para várias linguagens de programação. Eu, particularmente, não me recordo de uma linguagem que não tenha ali, suporte para o Redis. Outro ponto muito forte é que ele é suportado por praticamente todas as clouds. Todas as grandes clouds que eu conheço suportam ali nativamente o Redis como um serviço e você ainda por cima pode instalar em container, pode instalar local na tua máquina ali para fazer teste facilmente, tá, Pode instalar em servidores físicos, enfim, praticamente de qualquer forma você consegue trabalhar com Redis. E um outro ponto bem interessante, o um último ponto forte, é que é fácil de você trabalhar com cluster, é fácil de você escalar ele horizontalmente. É bem fácil mesmo, Arq. Não é nem um pouquinho complicado, tem material assim, a torta e direita na internet, de como que você clusteriza em Docker, em Kubernetes, nativamente em máquinas físicas e por aí vai. Agora os pontos negativos, Arthur. O primeiro é que ele é limitado a quantidade de memória RAM que a sua máquina VM ou máquina física tem. Ou seja, se a sua máquina tem 2GB de memória, são 2GB que ele tem para trabalhar. Se tem 4, são 4. Se tem 8, são 8. E por aí vai, ok? É limitado a quantidade de memória que a sua VM ou sua máquina física possui. Não suporta linguagens SQL. Nenhum banco não suporta, mas é um ponto negativo, porque muita gente conhece a linguagem SQL, na SELECT, INSERT, UPDATE, muita gente conhece e não é suportado pelo Redis. O terceiro ponto fraco é segurança, você não consegue trabalhar muito segurança nele, você consegue colocar ali usuário sem, senha, uma vez que tem acesso ao banco, é, ele vai conseguir fazer leitura, gravação daquele conjuntinho ali, daquele DB que você vai criar dentro do Redis. De todas as chaves valor que você tiver ali, é, você vai conseguir é, brincar ali com, com essa permissão de acesso. Então a permissão de acesso estática é a única que tem. Como último ponto fraco é que ele roda em um único CPU. Então não adianta você colocar uma máquina muito parruda com 10 núcleos para rodar o Redis. Por quê? Porque ele vai consumir um CPU só. Bacana? É a limitação do Redis. Pode ter muita memória, não tem problema de ter um Tera de memória RAM, mas é, CPU é uma só. Então, é, o ideal é você escalando, colocando várias máquinas. Se você tiver uma máquina muito parruda, com 8, com 10 cores, é legal você clusterizar ali, o Redis dentro dele. Trabalhar com containers e trabalhar é, ele de forma clusterizada. Tá bom? Vai ter um desempenho melhor. E, finalmente, vamos para a lousa para arquitetar com cache e com Redis. Vamos lá. Bom... Um dos exemplos que eu mais gosto de dar é trabalhar com feature tuggle. Por quê? Porque Feature Tango é, normalmente né, existem ferramentas de mercado que trazem ali o Fitter Tango como serviço que você paga ali por quantidade de Tuggles. Mas Feature Tango, na boa, é um negócio extremamente simples, é chave valor. E o Redis é perfeito para isso, porque o Redis trabalha com chave valor. Então basicamente o que a gente pode fazer é o seguinte: criar aqui um microserviço, por exemplo, de tuggle, tá? E esse microserviço, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura num banco não relacional, Redis. Bacana? A gente pode ter um segundo banco aqui, que é o nosso banco, um PostgreSQL, um SQL, qualquer SQL, tá? Um Oracle, qualquer banco que seja relacional. É... E esse banco, ele nem tá ligado diretamente aqui ao nosso microserviço, por exemplo, de Tango. Ele tá ligado ao microbatzinho aqui atrás, Tá? A gente vai ter um batch aqui. O que esse batch vai fazer? Esse batch ele vai pegar as, as informações do meu SQL e vai jogar aqui no meu Redis. Com base, logicamente, num outro microserviço aqui que a gente vai ter de manutenção, por exemplo. Tá? E esse microserviço de manutenção é consumido, de repente, por uma telinha de gestão de Tungles. Então, a gente tem aqui uma interface que usuários administrativos utilizam. Tá? para manter os Tuggles, salvar os Tuggles aqui dentro, e depois a gente tem um batch que pega os Tuggles e traz aqui para o Redis. Na sequência, a gente vai ter um microserviço aqui de Feature Tuggle, que vai passar para a nossa aplicação, né? a nossa aplicação na verdade aqui, front, back, não importa, né? vamos imaginar que isso aqui é um black box, né? é, e ele vai fazer o quê? Ele vai consultar os Tuggles, ele vai bater aqui nos Tuggles para ver se está ativo ou não. É, feature Tuggle... Para quem não assistiu, tá? a gente tem um conteúdo no canal falando sobre isso. Ele serve basicamente para você conseguir trabalhar com interruptores dentro do teu código, um liga e desliga dentro do teu código para evitar, por exemplo, de trabalhar com branches. É, é o feature tango te possibilita trabalhar com trunk based, que a gente também tem conteúdo no canal falando sobre isso. Então vou deixar no um card aqui é, sobre feature tango, depois você consegue assistir também sobre trunk based. Tem tudo no nosso canal. Então basicamente a problemática de trabalhar com feature tango é que essa tela aqui, né, todas as suas telinhas, vão precisar de muita informação muito rápido em relação ao tango. Porque imagina, você vai ter interruptores no meio do teu código de tomando decisão se está ligado ou desligado aquele trecho de código. É, para isso, o, a resposta tem que ser praticamente imediata, tem que ter uma latência mínima. E se você colocar num banco relacional no SQL, vai demorar para responder, vai ter uma latência maior. Então a performance do teu código cai. E agora quando você coloca um redis no meio, a performance vai ser praticamente igual. Cai um pouquinho? Cai. Lógico, está saindo fora do teu código, batendo no cache e voltando. Cai, com certeza, mas não é igual. É, se tivesse um SQL, o Redis é muito mais rápido que qualquer banco relacional. Que é um outro exemplo, Que Você consegue, por exemplo, usar é, o conceito do padrão de projeto Flyweight. A gente tem um conteúdo também no canal falando sobre o padrão de projeto Flyweight. Eu vou deixar também aqui no, no card e nas descrições para você assistir depois desse vídeo, ó. Como o padrão Flyweight funciona, para você entender um pouquinho mais no detalhe. Basicamente aqui, a gente conseguiria, por exemplo, trabalhar com um serviço, que faria, ao invés disso aqui, que a gente colocou, né, ele poderia fazer o seguinte, ele tenta pegar o dado aqui do Redis. Se ele não existe, imagina que ele não existe, o que eu faço? Eu venho aqui no SQL, devolvo aqui para o Redis, certo? E daqui eu devolvo para o Tango. Então eu fico fazendo isso, né eu, eu, eu bato aqui no meu Tango, vejo, ah, existe essa chave que eu estou procurando? Existe, então já retorno. Não, ela não existe. Então o que eu faço? SQL e devolvo. Então eu consigo ficar fazendo esse ciclo de forma a construir os elementos em memória. E aí é até legal você colocar em memória um tempo, um timeout de limite para a longevidade daquele dado. Por quê? Porque. Quando der aquele tempo, mais ou menos, você imagina ali a ah, é, informação de tango. Sei lá, pode durar um dia em memória, depois eu já tem que pegar de novo, uma hora em memória, porque de repente tem volatilidade que é alguém mexendo, alguém fazendo gestão do tango, Daqui uma hora eu preciso pegar ele novamente. Nesse modelo aqui, quando der uma hora, você olha ali para o próprio valor que está armazenado, né, dentro de uma hash, por exemplo, você pode colocar uma das informações, seu timeout. Ah, expirou. Se expirou, o que você faz? Vai aqui no banco de novo, pega a informação, retorna para o Redis e retorna para o Thumb. Então fica nesse ciclo. É mais ou menos o conceito do padrão de projetos, Flyweight. E aqui, você pode usar o Redis para muitas coisas. É, você pode, por exemplo, para implementar CQRS. Para fazer o uso de CQRS na sua aplicação, o Redis é uma boa. Você pode colocar aqui, por exemplo, né? vamos imaginar aqui, fazer uma limpeza na lousa aqui. Vamos. Pronto, agora com a lousa limpa, você pode fazer aqui, por exemplo, ter o Redis aqui, tá como como fonte de consulta, você tem aqui o seu SQL, né, como sua fonte de leitura e gravação, tem aqui a sua camada de domínio, né? E essa camada de domínio, na hora de fazer gravação, ela vem aqui, né? Ela grava aqui. E grava aqui. Por exemplo, só que na hora de fazer o get, a leitura, ela pega só daqui. Certo? E depois ela devolve aqui para a nossa camada de aplicação. Ok? Então, é uma forma de você implementar o CQRS. Grava no banco SQL, né? Poderia ter um microbat aqui também que faz essa, essa ligação, essa, esse link, esse sincronismo entre os elementos. Poderia ter um elemento aqui do próprio banco para fazer isso, né? Para já jogar ali no Redis. Dá para fazer, dependendo da tecnologia que você estiver usando aqui de banco de dados, vai até ter suporte nativo para Redis, eu já vi inclusive. Mas é, é bem comum você implementar isso aqui na sua camada de domínio. Para que mais que você pode fazer soluções como essa de Cache arc? Você pode implementar menus que são praticamente estáticos, eles não vão mudar. Então carregou uma vez para aquele usuário, de repente você tinha um conjunto de permissões, carregou em memória para aquele usuário, já deixa em memória para todas as outras vezes que ele entrar na aplicação ou navegar de uma tela para outra, já tem informação de menu em memória. É um exemplo, ok? Aí até tá próximo do front-end, mas são informações que são dinâmicas, porém estáticas, de baixa volatilidade. É, você pode colocar saldo extrato de cliente, que vai variar somente quando o cliente fizer um saque, uma compra, né, falando de aplicações financeiras, por exemplo. Então você pode segurar isso em memória, no Redis, para ter fácil ali para o cliente pegar aquela informação na hora que ele precisar, sem ficar onerando o banco, uma coisa que seja muito utilizada pelo cliente e de baixa volatilidade, Ark. aí você pode pensar em soluções como essa que a gente trouxe aqui na lousa. Legal, Ark, então? Tokens. Menus, é, chaves aí de todos os tipos, tipo Feature tango, é, valores de segurança, saldos, extratos, todo tipo de informação com volatilidade baixa cabe aqui em desenhos como esse. Tudo bem, Ark? Então só lembrando mais uma coisa, que precisa se considerar aí um trade-off. Quando você coloca um cash no meio, é, a sua aplicação automaticamente fica mais complexa. Por quê? Porque você vai precisar pensar em gravar aqui, pensar em gravar aqui, o momento de gravação, o tempo do sincronismo, é, bem ou mal, é mais uma tecnologia para ser mantida, evoluída. Se mudar o driver, se mudar a versão do Redis não é mais suportada, é mais uma tecnologia. Então você eleva a tua complexidade. E é por isso aqui que você precisa levar em consideração tudo isso que a gente falou, prós e contras, e os cenários adequados para você utilizar cache não sai utilizando para tudo. Nenhuma solução serve para tudo. E se você ficou comigo até agora, Arki, você é top. Então eu só vou fazer um pedido para você. Se você não é inscrito nesse canal, então se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Porque a gente sempre traz conteúdo desse tipo para você. Para você ficar muito fera em arquitetura. Super abraço, Arki. Até a próxima.